Tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli e eu já estou aqui no Trânsito de São Paulo, dirigindo pelo Trânsito de São Paulo e decidi gravar esse vídeo aqui para vocês. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque eu estava aqui pensando que se fosse há 10 anos eu não gravaria esse vídeo, eu não estaria nem aqui no volante e eu decidi falar um pouquinho sobre isso. Há 10 anos, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha muito medo, muito... eu tinha pânico praticamente de dirigir aqui em São Paulo. Porque eu achava que era uma cidade muito grande, o um trânsito muito caótico, cheio de motoqueiros Eu morria de medo de, so de sofrer um acidente, de provocar um acidente Então eu tinha muito, muito, muito medo mesmo, eu não pegava o carro E aí certa vez, por causa do trabalho, é, uma pessoa me pediu ajuda E eu precisaria pegar o carro e ir até ela Só que eu não pegava o carro e não tinha ninguém para me levar e só, só podia ser eu, só eu podia ajudar ela. E aí o que eu fiz? Eu decidi enfrentar o meu medo. Então foi a primeira vez que eu decidi enfrentar o meu medo aqui em São Paulo. Eu lembro que eu cheguei, eu atravessei a Marginal Pinheiros inteira. Eu saí do começo fui até o final, lá perto do Cebolão. Eu lembro que eu cheguei tremendo assim, suando. E eu fui. Não sei como é que eu cheguei, mas cheguei. E também não sei como é que eu fui embora, mas consegui. Era um sábado, tá? Não era um dia de trânsito, não era nada, era um sábado. E aí eu fui. Daí em diante, eu decidi enfrentar esse meu medo. Então, eu fui pegando o carro devagar, eu fui enfrentando, enfrentando. Era, foi sofrido, mas eu decidi enfrentar e deu certo. Mas, e naquela época, eu não conhecia a hipnose, não conhecia a PNL. E depois, quando eu conheci, eu descobri que eu poderia ter vencido esse medo de forma muito mais rápida e muito mais certeira do que da forma como eu fiz tão sofrida. Eu descobri que talvez em uma sessão eu conseguiria ter trabalhado isso de forma bem tranquila. Mas enfim, eu tinha sofrido, eu já tinha tido tudo isso. E paciência. Uma hora depois. Mas enfim, eu descobri depois que eu já tinha vencido. Mas tudo bem, então por isso que eu decidi falar sobre isso pra vocês agora. Porque. Você está aí sofrendo com uma fobia Com medo de dirigir Ou de, sei lá, algum outro tipo de fobia Que está te paralisando Que está te impedindo de fazer as coisas E você nem sabe Que existem formas de ajuda Que você pode Enfrentar Com muito menos dor Com muito menos dificuldade Que se você buscar ajuda Você consegue sim trabalhar Essas esses medos que você tem e ganhar qualidade de vida como eu que estou aqui dirigindo por São Paulo e consigo chegar em qualquer lugar hoje que eu preciso levar as coisas, hoje eu estou levando um monte de coisa aqui no carro e eu consigo levar sem problema nenhum então eu decidi gravar esse vídeo primeiro para te contar isso, que existem formas de trabalhar essa fobia bem mais rápida do que você imagina e eu vou também te contar um pouquinho como que as ferramentas de consultório funcionam, como que elas trabalham essa fobia dentro da sua mente. Eu infelizmente não consigo explicar aqui essa técnica, porque levaria muito, muito tempo, eu teria que achar uma outra pessoa aqui para trabalhar, para demonstrar, então eu não consigo gravar para vocês aqui. Mas eu consigo te explicar como é que funciona, como é que é o funcionamento das técnicas na sua mente. Então vamos lá. Existem duas formas de você trabalhar essa, essa ferramenta, essa fobia na sua mente. A primeira delas é trabalhando um evento traumático no qual você teve essa fobia. Não necessariamente isso seja, pode ser que isso não seja verdade, mas geralmente pessoas que têm fobia ou medo de direção ou outras coisas, elas aconteceram graças a algum evento traumático, por exemplo, um acidente com a pessoa ou com alguém da família ou um acidente que a pessoa mesmo viu e aí associou que isso era perigoso. Então, uma das técnicas, ela trabalha com esse evento traumático. E o que ela faz com esse evento traumático? Ela apaga para sua mente? Não, ela não apaga. O que ela faz é desassociar aquela emoção, aquela forte emoção que você tem todas as vezes que você se lembra daquele evento. Então, ela, é como, ela ressignifica, o nome, o nome técnico para isso, em consultório, é ressignificação. Então, você simplesmente pega aquele evento e dá um novo significado a ele. Ele passa a não ter mais, não tem mais importância que você está dando para ele até hoje, ele passa a não ter mais essa importância toda na sua mente. Então, essa técnica ela é muito útil, ela funciona bastante, em geral em uma sessão você consegue trabalhar essa técnica, e ela chama de ressignificação, mas pode ser que você não se lembre de um evento traumático ou pode ser que você não saiba ou você não associe a nada, então existe uma outra técnica que ela trabalha com, como chamar quem é da PNL chama de submodalidades, então ela trabalha com submodalidades, o que é isso? Essa fobia, esse medo ele traz uma sensação muito forte dentro do seu corpo Então você sente, sei lá, coração palpitar Você pode sentir falta de ar, respiração rápida Você pode ter tremores nas mãos, suor Enfim, tem várias, vários sintomas que parecem muito com ansiedade É uma crise de ansiedade Na verdade, a fobia ela é um dos transtornos de ansiedade classificados E Então você tem esses sintomas de ansiedade dentro do seu corpo e a técnica, ela trabalha com esses sintomas dentro do seu corpo, com essas submodalidades. Então você passa, a a gente tem uma forma também de ressignificação, mas é uma ressignificação das sensações corporais. Então é uma técnica bem bacana que usamos em consultório e que com ela é possível com que aqueles... aquelas sensações absurdas que você tinha antes, aqueles tremores, aqueles ela falta de ar, enfim, isso suma, isso desapareça e com isso você passa a não sentir mais tudo aquilo e você não sente mais aquele medo, porque o medo, ele nada mais é do que uma reação exagerada dentro do seu corpo, então o seu corpo ele ativa diversos sistemas dentro dele, para que ele se prepare para uma fuga, isso é uma, um processo histórico nosso, então ele se prepare para uma fuga e daí você sente todas aquelas sensações corporais. Então essa técnica ela trabalha com a sensação corporal e com isso você para de sentir tudo aquilo quando você entra no carro, por exemplo. Então hoje quando eu entro no carro eu não, não tremo mais, minhas mãos não suam mais, eu não tenho mais aquela sensação de falta de ar. Eu trabalho com os pensamentos também, que os pensamentos que vinham ruins já não vêm mais. Então a de enfrentar sem dor, sem, sem dificuldade, sem fazer você sofrer. Então basicamente essas duas técnicas funcionam assim, dentro da sua mente. E aí eu te dou uma... se eu pudesse te dar uma dica, eu daria essa. Se você sofre de fobia ou medo, vai buscar ajuda, vai buscar uma pessoa para te ajudar em consultório, vai buscar uma formação em hipnose, em PNL, ambas as formações geralmente ensinam como trabalhar a fobia. Vai buscar isso, porque você vai descobrir que é muito mais rápido e muito mais fácil do que você imagina. E além disso, você vai ganhar qualidade de vida. E você vai enfrentar essa fobia e ganhar essa guerra, essa batalha. Tá bom? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido pra você. Se você gostou, curte esse vídeo. É, se inscreve no meu canal se você ainda não está inscrito. Ativa os sininhos pra receber novas notificações, de novos vídeos. E para que, que eu consiga atingir mais pessoas com esses conhecimentos, levar esses conhecimentos para mais pessoas. Tá bom? Então é isso. Eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo para você.